Oi, águas cinzas e construções em ferro e cimento. Vamos dar sequência. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. E aí, beleza? Iniciar o vídeo contando assim que dia desses, eu acho que já faz um tempinho, Ney, se não me engano, perguntou de, de Miguel onde é que ele andava. Então, Miguel tá mandando um recado para você. O vídeo de hoje vou contar um pouquinho de como é que, que nós estamos. Chegamos no brejinho. Estamos saindo do laguinho, chegando no brejinho, vamos reformular todo o brejinho. Junto com isso reformulei também a entrada da casinha, mostrar para vocês a, a nova entrada, como é que está ficando, o brejinho como é que está ficando. E um experimento organoléptico, que significa trabalhar com, com sentidos. Da, da água que sai do braginho. Eu fiz uma ligação direta do filtro biológico para o brejinho, e aí a saída do braginho, vocês viram no vídeo anterior, melejando uma aguinha, a representação em microescala de uma mina d'água. Então, melejando um pouco d'água, eu fiz um, um buraco, coloquei uma vasilha e peguei essa água e experimentei essa água. Então, cheiro visão, e aí a gente vê cor e turbidez, e também senti um pouquinho o gosto, não bebi, mas eu coloquei um pouco na boca para sentir o gosto né dessa água, e a gente vai ver isso. E o início de uma paredinha que eu estou fazendo, que eu resolvi fazer, entre o atual brejinho de ferro cimento, falei isso no outro vídeo, e a caída para o laguinho, onde era o laguinho antes. Eu ainda estou pensando o que é que eu vou fazer nessa história um monte de ideias vem surgindo ah, vamos acompanhar miguel aqui na, na enxada é um perigo então nós já estamos remodelando esse lado do brejinho nesse momento vão tirar as íris porque a ideia é pegar fazer um outro brejinho a partir daqui, um pouco mais estreito. Para juntar no laguinho ali embaixo. E poder dar sequência de tratamento dessa água da pia que está saindo aqui. Então depois eu posso trazê-la aqui para esse brejinho. Então nós vamos fazer uma limpeza dele aqui nesse momento. Nesse momento, só retirando as, as íris para facilitar a visualização aqui do, do espaço. Desse outro lado, já feito, vai ser a, a nova entrada da, da casinha. então Essa estradinha aqui, esse caminhozinho, ele vai seguir até ali embaixo na garagem. E aí eu faço uma entrada independente. A ideia é essa a vista que eu quero. Chegou até aqui e de repente a gente enxerga a casinha. Continua e aí chega na entrada da casinha. Um abraço para você. Um feliz dia de tarde para vocês. A futura garagem, a garagem do segundo terreno e já estamos começando a indicar o caminhozinho. É só passar pela florestinha. Só está a indicação do caminho, né? Aí vamos fazer uma curvinha, outra curvazinha que nós não, não vamos acompanhar, porque tem os arames, nós vamos tirar isso depois, mas ele vem passando entre esses dois IPs e chega na estradinha. A casinha ainda está meio escondida. Vem subindo. E ah, aqui está a casinha. Legal. Tô lavando roupa. Não quero encher aqui. Por conta de nós estamos trabalhando no brejinho laguinho. Fiz uma ligação direta do que sai ali do, dos filtros fiz uma ligação direta para o brejinho que eu estou mantendo por hora e o brejinho ele foi trabalhado com uma função de filtragem dessa água que chega de maneira que aqui embaixo ela vai melejando e eu coloquei um baldezinho fiz uma abertura coloquei um balde para a gente ver as qualidades organolépticas. Vamos sentir cheiro, vamos ver cor e vamos ver turbidez dessa água que, que sai. Então, olha, é, é água de máquina de lavar que está saindo lá de cima e vem direto aqui para baixo. Vamos dar uma olhadinha, depois dela passar no filtro, no brejinho, né, que está funcionando como um filtro, Vamos ver a qualidade dela. Então olha só, ela apresenta um pouquinho de cor. E essa cor deve ser por conta do solo, ferro e manganês que tem nesse solo. Um pouquinho só de ferro já é o suficiente para dar a coloração na, na água. Então esse ferro entra em contato com a água. Ele é oxidado, né, vira um óxido de ferro e um pouquinho de óxido de ferro ou de manganês já vai dar um pouquinho de coloração na água. Aqui está aparecendo a água não está avermelhada, ela está um pouco, vamos dizer, um pouco amarelada. Então vou inferir que seja manganês. Olha ali a, a presença, a indicação do, dos óxidos que vão se formando, são essas estrias aí, alaranjadas, avermelhadas. Então, isso que deve estar dando essa coloração na água. Turbidez não tem, a água não está não opaca. Ela deixa a luz do sol passar. Vamos dizer que ela tá, esteja um pouquinho opaca. Né? Turbidez um pouquinho cheiro absolutamente nenhum e vou, vou experimentar um golinho, ok, não bebi, apenas é, experimentei o sabor sem sabor, então qualidades razoáveis que estão nessa água. Essa água no ambiente natural provavelmente a gente beberia seria uma água teoricamente com base nesse levantamento né, sensorial, já seria uma água com uma qualidade boa ou menos para consumo animal. Estou pensando aqui, eu vou refazer esse brejinho aumentá-lo e vou fazer algumas instalações de maneira que eu tenha diferentes possibilidades. Né? Olha, essa daqui é uma minazinha d'água. Eu posso coletar essa água diretamente, então talvez eu faça uma ligação. Aqui com um cano d'água para pegar essa água direto que sai aqui. Ah, tô, tô pensando, tô pensando. Retomando os trabalhos, já pronta uma nova leva de massa. Dessa vez nós vamos trabalhar no antigo laguinho. A telinha já está instalada. Nós vamos colocar algumas pedras aqui que já, já estão separadas. Tem mais um tanto ali na frente. Do laguinho, uma das possibilidades é descer a água para esse laguinho aqui de baixo. Ah, laguinho não, ali vai ser um brejinho com pedra rolada. Daqui vai ser jogado para esse brejinho que vai ser refeito. A gente já viu nos vídeos anteriores a água melejando e vimos a qualidade aparente da água. E esse pedacinho vai ser reformulado também com um ferro-cimento. A telinha já está instalada por aqui. Vou preparar a massa e vamos fazer uma paredinha de pedra para dar sustentação a essa parte aqui de cima. Vamos acompanhando. Ok, então chegou até aqui, deixa eu te pedir, tem que pedir essas coisas. Para chegar a esses vídeos, essas informações, num número maior de pessoas, é super fácil. Você dá um clique aí, gostou, não gostou, né? comenta alguma coisa, basta um oi, um up, ou a gente troca uma ideia e compartilhar com seus amigos na sua rede. O que, que o algoritmo do YouTube entende com isso? isso daí é uma história legal, né? que o pessoal está curtindo, então deixa eu mostrar para mais pessoas. E é isso que a gente quer, que essas informações cheguem no maior número possível de pessoas, porque aí uma quantidade maior de pessoas pode começar a cuidar dos seus próprios afluentes em casa. Já comentei em outros vídeos, 100 milhões de pessoas nesse país, no Brasil, não têm qualquer acesso a sistemas de tratamento de afluentes. Se fizer alguma coisinha, por menor que seja, já é alguma coisa melhor do que jogar direto no, no ambiente natural. E para isso, muitas vezes as pessoas não têm as informações. Dá um joinha, um like, um gostei, compartilha o vídeo com os amigos, né? faz algum comentário legal. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.